Quando nós falamos sobre realizar sonhos né, através dessa geração de renda extra, através do limite do cartão, através dos gastos do dia a dia, a gente está falando aí daquela viagem né, que você poderia estar tá fazendo todos os anos com sua família, é, a gente está falando aí sobre você poder pagar uma escola melhor para o seu filho, a gente está falando aí em você poder ter maior tranquilidade financeira, em você montar uma reserva de emergência, em você ter maior tranquilidade financeira. A gente está falando disso, a gente não está falando de riqueza, de você ficar rico, a gente está falando daquele plus, aquele algo a mais que vai te possibilitar ter tranquilidade financeira, aquele algo a mais que vai te possibilitar deitar na cama e saber que o, o documento do seu veículo que você tem que pagar no início do ano, você já tem aquela reserva tranquila para pagar ou aquela viagem que você, sua família tanto sonha, que sua esposa, seu marido tanto sonha ali, vocês já estão se programando para que realizar num curto espaço de tempo. Então a gente está falando disso, a gente fala de realização de sonhos e não é só dinheiro pessoal, acreditem nisso, não é só dinheiro, é, é sonhos, é poder realizar sonhos, é transformação, é realização pessoal. Enfim, essa renda extra ela pode te possibilitar isso, ela pode te conduzir a ter esses sonhos realizados então você tem essa oportunidade a partir da utilização do seu limite do cartão de crédito e através dos seus gastos do dia a dia.